Estamos aqui hoje na Concorde nós vamos fazer a atualização de um firmware do Cisco 2960 Mas esse processo pode ser usado em várias versões tá? Ele é um processo um pouco genérico Então vou explicar o passo a passo aqui para vocês tá? A primeira etapa é definir que o switch ou o roteador que você estiver atualizando Está na mesma rede do hardware que você tá, do computador que você está usando para acesso Então vamos fazer isso tá? é, A primeira coisa que eu tinha feito aqui, ó, eu já tinha dado um showroom ó, e a VLAN que eu tô aqui, ó, 101921253. No caso da minha máquina é 1025425480. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é alterar isso. Então eu cheguei aqui, ó. Ativa. Configura terminal, certo? E agora a gente vai lá na interface VLAN 1. E vamos definir o IP address dela. A máscara. Certo? Então eu estou colocando um IP que está válido na minha rede E a máscara Certo? Vou dar um no shoot Que eu não quero que ela desligue Beleza Acabou? Não, ainda não acabou Eu vou sair daqui E vou dar um IP Default Gateway Pronto, que é o mesmo gateway da minha rede aqui ó, Certo? Ó, mesmo gateway Mesma máscara Mesmo IP Então Primeiro vamos pingar se deu certo, 250 que é o IP que eu pus nele, certo? Ó, tá respondendo. Beleza, eu vou dar um CTRL Z aqui. Vou dar um ping 10 254 254 80. Ó, respondeu e vou pingar o um, 1 que é o meu gateway. Também deu OK. E vou pingar um internet qualquer da internet. Beleza, estou com conectividade de rede total. Tudo certo, posso continuar a partir daqui, tá? Feito isso, o que que você tem que fazer? Você tem que vir no Explorer aqui, ó. Eu criei uma pastinha chamada TFTP aqui no seu Então, vim aqui, nova pasta, criei essa pastinha TFTP e vou jogar os arquivos aqui dentro. E você precisa baixar esses firmwares em algum lugar. Eu baixei eles direto do site da Cisco, tá? No caso, para pegar o arquivo que eu estou usando, eu dou um dir flash, tá? Flash, desculpa, show flash ele vai mostrar o que, que eu tenho na flash ó. eu estou usando esse firmware aqui ó C2960 lambda Z de 12.2 certo eu peguei esse firmware fui procurar a versão mais nova dele achei nesse site aqui ó inclusive esta é a minha versão e eu estou baixando a o mesmo padrão só que a versão 15 tá vendo então baixei esse arquivo aqui baixou ele Aí eu salvei ele aqui na pastinha, TFTP comprimido Só que o arquivo comprimido O roteador não usa Então eu abri com o ó, ó. Vou até fazer de novo aqui ó, Cisco 2960 Abri ele com o Peguei esse arquivinho aqui ó, e arrastei pra cá ó, Tá vendo, ele já tá aqui Eu vou substituir Beleza Agora tá todo mundo no mesmo lugar ó, Ele tá aqui, tá tudo bonitinho Próximo passo, instalar o tftp server, que é esse programinha aqui, ó, tá? eu baixei ele por esse programa aqui, cadê ó, esse site aqui, ó. eu fui nesse site, baixei esse instaladorzinho aqui, executei ele como administrador e ele está funcionando aqui, ó. eu vim aqui em servidor, virtual tftp folders, a, gerenciei os repositórios, editei e apontei para essa pasta que eu tinha criado aqui, a não ser tftp. Certo? Feito isso, o que acontece? O meu TFTP server está enxergando os arquivos. Tá? Concluiu? Não, não concluiu ainda não. Tem mais um passo aqui importante, o Firewall do Windows. Tá? Você pode vir aqui no Firewall do Windows e habilitar a porta 60. Mas se você não souber fazer isso, você pode vir aqui no Firewall, propriedades e desligar ele. Ó. Desligar, desliga e desliga. Para que isso? Para garantir que você tenha conectividade entre a estação e o switch sem problemas. Tá? Se você quiser testar a configuração, eu quero testar se eu tenho conectividade. Eu vou dar um copy Home to FTP. o ROM tftp Agora vamos por pôr IP 10254 254, 80 que é o meu Pronto, copiei e aí se eu olhar aqui ó, ó já chegou a cópia do arquivo então eu já tenho comunicação tftp sem problema nenhum e se eu olhar na minha pastinha aqui ó já chegou o arquivo de configuração beleza então você pode usar isso até para fazer backup das suas configurações se você quiser fazer backup do seu firmware atual também dá tá? é um processo que eu deixei mais para baixo ó, eu criei um passo a passo aqui ó mas é a mesma coisa você vem aqui ó é, pega o arquivo seu do flash Aqui ó, copy flash to tftp, exatamente isso aí que você vai fazer, ó. Copy, flash, opa. Aí você vai pôr o um nome do arquivo de origem, no caso é esse C2060 aqui, ó. To tftp. Ele vai perguntar o host, 10.254.254.80 vai perguntar se o destino é esse, você vai dar ok e ele vai mandar, tá? Só que agora aqui, ó, já tem por um barra. Tá? Por isso que não foi. Bom, enfim, eu vou cancelar isso aqui que não tenho por fazer é, backup dele. Agora eu vou inverter. Eu vou copiar o meu firmware. Copy. TFTP. To Flash. Certo? A210. 254. 254. 80%. Arquivo de origem. Agora vamos pegar o arquivo de origem aqui, ó. O arquivo de origem, no meu caso, é esse aqui, ó. Vou copiar ele aqui. E vou pôr ele pra cá. Eu vou pôr ele pra cá. O arquivo de destino é igual, certo? E agora ele vai começar a copiar. Conforme ele estiver copiando, vai aparecendo esses pontinhos de exclamação aqui do lado, tá vendo? Então você pode abrir aqui, ó, e você vai ver ele tentando trafegar os dados aqui para você. Ó, tá vendo? Eu não vi nem nem verifiquei, gente, se meu roteador tem memória suficiente para armazenar os dois firmware. Então a gente vai descobrir isso ao vivo, tá? Essas transferências que tem de erro aqui em cima fica tranquilo que é normal Porque o switch vai fazer um ou dois tipos de transferência E vai verificar qual delas foi compatível No caso aqui foi compatível na terceira tentativa e ele já está então Só esperar que ele já vai baixar o arquivo tá? Esse processo demora um pouquinho tá? Ele ainda está copiando então esse processo, que eu falei para vocês, ele demora um pouquinho, tá? É normal. Não apertem nada, não cancelem. O é um processo que está justamente copiando o arquivo para poder fazer a atualização do firmware, né? E a gente continuar com a atualização. Hmm. Opa, acabou de copiar. Beleza. Agora que ele acabou de copiar, nós vamos verificar. Que nem eu coloquei aqui, ó. Vamos verificar o arquivo, tá? Vou pegar a linha de comando aqui. Opa. É... Provavelmente a barra. agora ele vai verificar desculpa, é mais fácil eu só dar um verificar flash e dar enter e depois colocar o arquivo no meu caso ele não aceitou a barra nem de um lado nem do outro beleza, verificou, tá tudo certo com o arquivo tá sem problema agora eu preciso definir esse arquivo como um arquivo de boot tá? se eu não definir ele como um arquivo de boot o meu switch vai continuar utilizando o errado tá? então vou colocar aqui ó, boot system no configure terminal, ao flash e o nome do meu arquivo. <fixas> Isso daqui não vai dar muito certo, não, aí Só um minutinho, gente, deixa eu ver uma coisa. 2960. Show flash. Deixa eu garantir que os dois arquivos estão aqui. Então, estão aqui, bonitinho. Esse daqui não aceita eu especificar que é Flash, então provavelmente esse daqui ele já usa direto o arquivo. Então vamos lá, vai. vamos ver se é isso mesmo. Write, name, copy, run to start. Opa, peraí, copy, run to start. Reload. Vamos lá. Desculpa que acho que deu uma baguncinha aqui, mas acho que vai dar tudo certo. Eu vou reiniciar agora o firmware, o firmware o... não, o switch. E esse switch aqui, por acaso eu estava usando o 3750, o 3750 você define pelo flash. Esse daqui, pelo que eu entendi, não. Você não põe flash, dois pontos e o arquivo, você já põe direto o nome do arquivo. Então. Fiz isso, vamos ver se der tudo certo, ele vai atualizar a versão 15, Ó, atualizou. Opa! Deu erro flash é, ele usa o comando flash barra e o nome do arquivo. Ele usa exatamente esse comando aqui, então tem que fazer esta forma, só que o um novo arquivo. Espera um pouquinho só. Ele inicializar, eu já vou fazer a troca E a gente já aponta para o arquivo correto Ó pessoal, ele subiu aqui ó ele abre o arquivo aqui, não abre não, o dia ele aceita, aceita, ah, o dele está dentro de uma pasta, o firmware atua atual dele está dentro de uma pastinha, então beleza, por isso que tinha dado isso aí, conf3 então vai lá, boot, tipo. system, ah, um só que aqui no caso eu vou pôr esse filme aqui, ó. Por algum motivo ele não tá aceitando isso. pede o, o arquivo direto Vou tentar colocar o arquivo aqui. tá write memory opa write memory Vamos lá. copy room to start Aqui eu só fiz um backup, tá? aqui que é o Write Memory, eu pedi para ele gravar na memória o que está rodando agora, que é essa configuração que eu fiz. E o Copy Run to Start faz exatamente a mesma coisa, então eu só repeti o passo para garantir que estava certo. Tá? Vou dar um reload e definir o arquivo de novo. Se deu certo, esse switch é diferente do outro que eu estava trabalhando. O comando do outro era um pouquinho diferente, eu já vou atualizar até no meu arquivo aqui. Vamos ver se ele vai conseguir atualizar e se ele já vai conseguir rodar com a versão 15. Opa, já deu certo, ó. já está inicializando a versão 15. Beleza, então funcionou, gente. Eu vou pegar só o comando que está certo aqui, ó. E já vou atualizar na minha linha aqui, ó. Esse é o comando certo. Ah, 2960 e esse daqui, ó, é o comando correto para linha 3570. beleza então aqui tá, vou deixar os dois comandos aqui para vocês tá e aqui já funcionou já atualizou meu firmware já está tudo em ordem já tá rodando só vou esperar ele acabar de, de fazer o boot e aí a gente faz um teste para ver se está tudo em ordem tá bom ó pessoal deu certo tá ele já atualizou aqui o firmware tá carregando ele carregou o firmware aqui em cima e agora ele está testando as portas para inicializar tá? então tudo indica que a atualização do firmware deu certo correu bem peço desculpas que esse foi um teste ao vivo então felizmente às vezes acontece alguns é, alguns contratempos né foi o que aconteceu aí é. Eu confundi um pouquinho por conta das linhas de comando, mas por outro lado é bom que vocês já ficam aí com a documentação para os dois tipos de switch, para as duas linhas. Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar seu comentário, postar, tá bom? Não se, esque não se esqueçam de escrever e curtir a gente aí, tá bom? acompanhar nossos vídeos, beleza? Eu só estou esperando a switch acabar de inicializar e aí eu vou dar um show version e vou mostrar para vocês quem está rodando a versão correta, que é a 15. Porém, o arquivo, como ele rodou. O certo, então provavelmente vai estar tá tudo em ordem. Hum, tá, tá testando o lookback das portas. Mas já até apareceu. Se versão 15, beleza. Tá aí, ó. A versão 15 habilitada no firma certo? Do 2960G, tá bom? Esse suíte, só pra vocês saberem, ele é 24 portas gigabit. Tá? 24 não, 48 portas gigabit. Aí, ó. Gigabit internet 48 portas, tá bom? Precisando de qualquer coisa, a gente estamos aqui à disposição. Muito obrigada e um ótimo dia a todos.